Olá, turma, bem-vindos à nossa disciplina Direito, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Hoje, na Unidade 3, nós iremos trabalhar Funções Essenciais da Justiça, dando ênfase ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Isso porque as funções essenciais da justiça presentes na nossa lei maior, elas são instituições que possuem como objetivo justamente disponibilizar a todos o direito de acesso à justiça de maneira que todos, dentro da nossa sociedade, possam ter direitos assegurados. Então, os responsáveis por essas funções são justamente o Ministério Público, a advocacia, tanto pública quanto privada, e a Defensoria Pública. Mas aqui nós vamos tratar apenas do Ministério Público e da Defensoria Pública. E o tratamento, né, do Ministério Público, né, está situado em capítulo especial na Constituição Federal, que está justamente lá no capítulo 4, do título 4, como função essencial à justiça, né, de forma expressa. De acordo com o artigo 127 Caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, o Ministério Público ele é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. De acordo com o professor Valber de Moura, Agra, né, o MP ele não pode ser classificado como quarto poder, desvinculado dos poderes executivos, judiciário e legislativo, apesar do extenso rol de garantias que a Constituição Federal otorgou ao Ministério Público. E aí... Qual vai ser né, a estrutura do MP? Então, a gente tem o Ministério Público Brasileiro, a gente tem o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos do est Estaduais. Né? O Ministério Público da União, ele se subdivide em Ministério Público Federal e, dentro da Justiça é, Especial, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E dentro do Ministério Público Estadual, os 26 ministérios públicos, né, dos estados da Federação. Então, no que tange a essa estrutura, né, é é sempre houve um questionamento a respeito de. Nossa, mas o Ministério Público ele tem tantas é, garantias, né, que foram otorgadas, né, e uma divisão, né, tão ampla. Ele é um quarto poder? Não, ele não é um quarto poder. O Ministério Público ele faz parte do executivo ou do judiciário. Então, algumas questões surgem nesse sentido. É executivo? É judiciário, né? Como a sua função é de natureza administrativa, ora parece compor no judiciário. Ora, aparece compondo o executivo. Contudo, a nossa Constituição Federal de 1988 enquadrou o Ministério Público como órgão do poder executivo, dotando de significativa autonomia para a realização das tarefas. Então, os autores que vocês podem encontrar, de repente, né lendo alguma obra, algum artigo, que classificam o, o Ministério Público como um quarto poder, eles partem de uma construção teórica, tá? Baseando-se no que deveria ter sido estipulado. Contudo, a Constituição não trata disso expressamente. Então, não tem respaldo da legislação brasileira no que tange a configurar o Ministério Público como um quarto poder. Então, a estrutura que a gente tem é essa que foi vista, né? E ele, então, vai enquadrar, né? como órgão de um dos poderes, mas nunca como um quarto poder, tá? Então, essa é uma discussão mais é, no campo doutrinário do que juridicamente falando, se a gente pegar a nossa norma, a nossa legislação. Então, desse modo, entende-se né, que uh, o Ministério Público ele não é um quarto poder do Estado, ele está desvinculado, né? tanto dos poderes executivo, judiciário, legislativo, apesar desse rol de garantias que a Constituição lhe otorgou. Então, a sua função é de natureza administrativa, então, por isso que ele, ora, aparece compondo né, um poder ou outro e essa confusão, e é uma instituição, então, essencial à função jurisdicional do Estado. A sua obrigação é realizar os interesses da sociedade e não dos governantes. Por isso o Ministério Público, ele visa também fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade. E para isso, tem-se algumas garantias, né? Por quê? Porque além das funções típicas, ele também possui algumas funções atípicas e como ele também possui essa função de fiscalização, então é importante que a ele também seja dado algumas garantias. Então, função típica, né? a gente já falou, e como funções atípicas, ele possui algumas atuações supletivas, como, por exemplo, é, patrocinador do reclamante trabalhista, é, assistente judiciário dos necessitados, que não possui assistência de órgãos próprios, atuação substitutiva da defensoria pública. Então, para isso, né? os membros do MP, eles vão ter como garantia as mesmas lá, dos magistrados, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. E da mesma forma que existem algumas vedações para os magistrados, também existem vedações para os membros do Ministério Público, né? os promotores. Então, essas vedações, elas vêm disciplinadas lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2 da nossa Constituição Federal. E da mesma forma que há princípios que devem ser observados pelos magistrados, também há princípios que devem ser observados pelos membros do Ministério Público. Que princípios são esses? Né? Que são princípios institucionais? Então, a gente tem o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional, todos elencados expressamente lá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Então, a unidade quer dizer que o controle, né, quer dizer que dentro de cada eh, ministério público, seus membros, eles compõem um só órgão, sob a direção de um só chefe, tá? Então, a unidade tem que ser um único ministério público, apesar daquela estrutura, né, de Ministério Público Brasileiro, Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, compõe-se um único órgão, Ministério Público, e a direção é de um único chefe. O outro princípio da divisibilidade significa que seus membros, eles podem ser substituídos uns pelos outros nos termos da lei. Então, se porventura, né, uh, o promotor está acompanhando um processo e ele não pode dar continuidade naquele processo, ele é substituído por um outro, né? que vai dar continuidade. Há também o princípio da independência funcional, que preceitua que o Ministério Público ele é independente no exercício das suas funções, não se sujeitando às ordens de quem quer que seja. Né? Então, justamente para quê? Para também criar uma liberdade de atuação dos membros do Ministério Público. No que tange a, ao ingresso né, na carreira, os membros do Ministério Público eles ingressam por concurso público, são chamados de promotores de justiça, quando estão atuando né, no primeiro grau de jurisdição, e procuradores de justiça, quando estão atuando no segundo grau de jurisdição. A chefia institucional cabe ao Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, que é nomeado pelo Governador do Estado, dentre né, os três mais votados pelos próprios membros do Ministério Público, e a Administração Superior do MP conta ainda com três subprocuradorias. Então, a gente vai ter a Subprocuradoria de Assuntos Jurídicos, a Subprocuradoria de Assuntos Administrativos e a Subprocuradoria de Planejamento Institucional. E aqui eu coloquei para vocês também um ponto de atenção, esse ponto de atenção diz respeito a quê? Que, embora o Procurador-Geral da República seja chefe do Ministério Público da União, ele não chefia todos os ramos desse Ministério Público. Por quê? Porque três deles dispõem de chefia própria. E quem vai nomear esses indivíduos? Né? O Presidente da República ele não nomeia para nenhum desses cargos. Tá? O Procurador-Geral de Justiça do Estado ele é nomeado pelo Governador do Estado, o Procurador-Geral Militar e Procurador-Geral do Trabalho nomeado pelo Procurador-Geral da República, o Presidente da República ele vai nomear o Procurador-Geral da República e também o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. tá? Mas ele não vai é, nomear né, os outros membros. No que se refere à outra função essencial, né, a outra instituição, né, a função essencial à justiça, a gente fala da Defensoria Pública, né, que está disposta né, o seu tratamento lá no artigo 134 da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei Complementar 80, de 1994. Esse artigo 80, né, de 94 ele fala que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como pressão instrumento de regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Né? Assim considerados da forma do artigo, então, 74, do artigo 5º da Constituição Federal. Então, no Brasil, existe né, a Defensoria né, Pública Federal da União e a Defensoria Pública dos Estados em nível estadual. No âmbito da União do Distrito Federal e dos Territórios, ela é organizada por lei complementar, que também vai fixar as normas gerais para a sua organização nos Estados. Mas qual é a estrutura da Defensoria? Então, a gente tem a Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União, né, que orienta a promoção e defesa dos direitos vinculados ao plano federal, envolvendo, então, a União. A Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, na defesa dos direitos envolvendo o DF, e a Defensoria Pública dos Estados, envolvendo, então, os direitos vinculados a cada um dos 26 estados e os seus respectivos municípios. Ainda no que tange a Defensoria Pública, é importante falar a respeito eh, da assistência jurídica que é prestada pelo Estado aos necessitados. Por quê? Porque essa assistência, ela tem que ser integral. Isso é, todo aquele que se encontra numa situação de miserabilidade, ele será dispensado das despesas processuais, das custas judiciais, cabendo ao Estado então providenciar um defensor em juízo. E de acordo com o artigo 3º, caput da Lei Complementar 8094, né? São princípios também institucionais da defensoria a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, o princípio né, da unidade ele significa né, justamente que os membros da defensoria pública eles integram um só órgão sob direção somente de um defensor público que é o Defensor Público Geral Federal. Então, não há uma unidade entre a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas Estaduais, ou entre as Defensorias Públicas Estaduais entre si. No que se refere ao princípio da indivisibilidade, né, a Defensoria Pública ela é tida como una. Por quê? Porque os seus membros não estão vinculados aos processos em que atuam. Então, da mesma forma que o Ministério Público, o Defensor Público ele pode ser substituído por outro, né, defensor público, em conformidade com as normas que disciplinam as substituições, e que no, e no que tange ao princípio da independência funcional, cada órgão da Defensoria Pública da União no exercício de suas funções não fica sujeito às ordens de quem quer que seja. Então, aqui a gente já percebe que os princípios que regem, né, os defensores públicos, eles não são necessariamente os mesmos, né, é, que regem, né, a, por exemplo, lá a magistratura, mas tem relação com o Ministério Público. E a Defensoria Pública, ela tem alguns objetivos também, que está relacionado justamente à questão da desigualdade social. Então, essa desigualdade, né? Por quê? Porque a Defensoria Pública, ela também possui algumas funções típicas e algumas funções atípicas. Então, no que tange à desigualdade, né, ela defensoria pública né, vai ter como objetivo a primazia da dignidade humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Então, para isso, ela vai agir de forma típica, que é prestando assistência jurídica para a pessoa física ou jurídica, que não tem condições financeiras de contratar um advogado. Então, vai proteger os economicamente necessitados, mas também os juridicamente necessitados. Né? E são funções atípicas, prestar assistência jurídica para a pessoa física ou jurídica, independentemente da sua situação financeira, e proteção dos demais necessitados, como juridicamente necessitado ou necessitado organizacional. E aí eu coloco aqui para vocês né, a questão de uma atenção também. Peço que vocês prestem atenção que a Defensoria Pública ela não presta é, defesa apenas aos economicamente hipossuficientes, mas também aos juridicamente suficientes, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque economicamente é, hipossuficiente, né, ou necessitado, a gente sempre se recorda, mas nem sempre a gente recorda que também tem como função prestar né, a defesa ao juridicamente hipossuficientes. Bom, pessoal, fico por aqui e espero vocês, então, para a próxima unidade 4, que vai falar sobre as serventias extrajudiciais e cartórios. Tchau, tchau.